Dias 19 e 20 de agosto teremos em Porto Alegre a edição sul do Casa de Zadok 2022. Essa conferência, cujo nome está relacionado com a linhagem sacerdotal de Zadok, uma linhagem que não se corrompeu, que permaneceu fiel a Deus. Tem sido o mote que temos usado para chamar os ministros a um comprometimento profundo com Deus. Apesar do foco ser liderança, temos chamado todos os cristãos a entender que liderança é algo exercido por todos em um certo nível. O ambiente tem sido muito precioso, um ambiente profético, regado a ministrações de muitos líderes homens, experimentados na palavra, no ministério e com um histórico de integridade e tem sido sempre um tempo especial. Todos os inscritos receberão o meu mais novo livro, Graça Transformadora, que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. Não fique de fora, garanta a sua vaga, faça a sua inscrição.